Sempre as pessoas chegam pô, pra gente, você quer uma água, um café, alguma coisa, <risos> você pensa, pô, eu quero isso. alguma coisa. Aí trava a pessoa, né? Tipo, é, porque é coisa, Ele garoto. fez essa do sorvete. E rolou? Em 2001, numa reunião. Cara, a gente era muito cabaço em reunião, cara, no início. Era muito, isso era muito engraçado, <risos> mano. Teve uma vez uma reunião com o Mantovani, ele meteu um malborão, de presidente da MTV, ele meteu é, um malborão na assim. Na mesa. Na mesa eu falei, não dá um aí, cara. Falei pro presidente da MTV, é "Puff, acendi o um cigarro no meio da reunião, velho. Olha Meu que puta Loki. E esse cara aqui na reunião de chegar falou assim, eu quero sorvete de morango. Do fica, nada. Do nada. Eu teve vezes que rolou. Uma vez a gente meteu o Star, né? Super Star, né? Meteu o Super Star. Ele se fuderam, tava tudo bebendo água e eu com sorvete, assim. Aí ele vai, ficou com um potão com as por bola de sorvete de morango na reunião. Meteu, muito bom, cara. Meteu, meteu o Rolling roll Stone. É, lançou o Rolling Stone. Lógico, cara. Tá ligado? É, o pra café que era o sorvete, cara. Porque uma, é uma sorvete. A ele era de morango ainda, né? Você bebia o morango. tem o sabor ainda. Isso é muito foda. A gente conseguiu viver o final da nossa adolescência. Tendo um programa de televisão no MTV. É do caralho. Cara. É, assim. é do...